CAPÍTULO I Questão de Tempo A noite estava trevosa, ou será que aquele era mais um dia sem a presença do sol? Eu já havia perdido completamente a noção do tempo naquele campo infértil, fétido, onde graçava a escuridão por todas as partes. A lama mostrava-se espessa e pegajosa, trazendo para perto de mim alguns tipos de lesmas que insistiam em grudar e roer o meu corpo, sugando pouco o que restava de mim mesma. — O que era tudo aquilo? — perguntava-me que região mais inóspita era essa que nunca imaginei existir ou mesmo nunca tomei conhecimento através da leitura de algum periódico ou de documentários que costumava assistir no aconchego do meu lar. Isolada como uma ermita... Somente ouvia, vez por outra, algumas criaturas ao longe que se lamuriavam ou dirigiam impropérios contra tudo e contra todos, culpando pessoas ou situações. A sede me atormentava desesperadamente, funcionando como um elemento a mais de cruel tortura. Minhas vestes eram verdadeiros trapos. Meu corpo exalava um odor cadavérico que parecia ficar mais forte a cada instante, o que também aumentava o meu tormento. Não conseguia sequer gritar por socorro, pois minha garganta parecia-me corruída de tal forma que, além das dores lancinantes, estava completamente desprovida da voz como se fosse uma faringite crônica em grau acentuadíssimo. Recordava-me, em repetições angustiantes, dos instantes em que decidi dar fim à minha existência, ingerindo veneno para matar ratos. Essa decisão drástica Ocorreu logo após eu tomar conhecimento de que o Valdemar me traíra com a minha melhor amiga, se é que eu poderia considerar como melhor amiga aquela víbora peçonhenta que frequentava minha casa com sua maneira delicada e simples, disfarçando a pura falsidade em pessoa. Tínhamos estudado juntos, desde os primeiros anos de banco escolar, eu, o Valdemar, e ela, a Laura. Nunca pude notar qualquer insinuação dela para aquele que seria o meu futuro esposo. Muito pelo contrário, Laura sempre me estimulava o relacionamento, fazendo excelentes recomendações para que a minha vida fosse a melhor possível na companhia dele. Na realidade, aquela maldita procedia assim para manter-me flexível, sem grandes exigências em relação ao Valdemar. Com isso, aproveitaria momentos agradáveis com ele sem que tivesse de aturar suas reclamações referentes à esposa. Como eu não suspeitava do que de fato acontecia, porque a vida para mim iniciava-se no berço e encerrava-se no túmulo, julguei que, muito provavelmente, o produto que eu tinha utilizado para morrer não liquidara comigo. Antes, me deixara em estado comatoso profundo. E, por isso, eu devia estar experimentando os pesadelos inerentes ao envenenamento. Porém, entre aquela situação angustiante e reprisada... Restavam algumas forças em mim, preparando-me para a vingança. Se eu saísse, e eu faria de tudo para sair, daquela limitação imposta pelo meu desespero como vítima da dupla traidora, cobraria cada gota de lágrima que derramei. Pagaria um caro por tamanhas afrontas, Apesar de os meus filhos, os dois garotos pequenos, estarem completamente dependentes do Valdemar. Ele, aliás, agora poderia, durante o período que durasse a minha internação, colocar no meu lar aquela criatura vil e amaldiçoada. Esta era a outra fase dos meus sofrimentos, a impossibilidade de fazer algo de imediato. Meus planos, rapidamente elaborados entre as angustiosas dores, eram voltados para eliminá-los de maneira a não levantar suspeitas, talvez os envenenando com algum produto mais efetivo e mortal. Em relação aos meus filhos, a ideia era fugir em seguida e... Uma vez na imensidão do país, poderíamos viver tranquilos em algum lugar remoto, ficando eu, particularmente, a saborear a realização da minha vingança. Na minha cabeça, portanto, seria tudo uma questão de tempo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos.